Aleluia, glória seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículos 1 a 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 12. O tema da ministração desta noite é soluções divinas para vencermos o Covid-19 poderiam ser soluções divinas para vencermos esta crise. Na Ontem à tarde, quando eu estava orando e meditando na palavra do Senhor, o Senhor falou ao meu coração a respeito do que Ele está ensinando à igreja neste tempo, para que possamos sobreviver ao Covid-19. Todas as vezes, queridos, que a igreja do Senhor entra em períodos de crise, como este que nós estamos passando, não é difícil nós fazermos uma correlação com a crise que o povo de Deus passou no deserto. Invariavelmente nós imaginamos a crise como um deserto. E sabe queridos, nós cremos que Deus está tratando com a sua igreja neste tempo. Não é um tempo perdido. Talvez para alguns pode parecer que é um tempo perdido, mas para Deus não é nada perdido. Deus está trabalhando na sua vida, Deus trabalhando na vida da igreja neste tempo. E eu quero dizer para você que esta crise, sem precedente na história mundial, deve nos levar a uma profunda reflexão e mudança completa de hábitos e atitudes. Aliás, os especialistas das grandes corporações multinacionais já declararam que a vida das pessoas não será mais a mesma e será completamente diferente após esta crise. O certo, queridos, é que haverá um retorno a uma vida de simplicidade e objetividade. Eu penso que essa é uma das coisas mais importantes para nós aprendermos na, nesta crise que estamos vivendo. A palavra que o senhor nos dá nesta noite, ela tem a ver com a história do povo de Israel no deserto. A gente tem duas formas de aprender. Ou a gente aprende com as nossas crises, ou tenta aprender com a crises que os outros passaram. A prefiguração da, do deserto representa a nossa vida, a nossa caminhada nesses dias. Então vamos fazer a leitura do texto bíblico de 1 Coríntios capítulo 10, versículos 1 a 12, para depois nós entendermos os princípios que Deus é, é, colocou no coração de Paulo para que ele escrevesse esse texto bíblico. Ah, 1 Coríntios 10, versículo 1 diz assim... Porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de que todos os nossos antepassados estiveram sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados da nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha que, é, que eu os acompanhava e essa, essa rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Estas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobissemos coisas más como eles fizeram. Não sejam idólatras como alguns deles foram. Conforme está escrito, o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23 mil, não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes, e não se queixem, como alguns deles se queixaram, e foram mortos pelo anjo destruidor, estas coisas aconteceram a eles, como exemplos, e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, nesta hora nós ministramos a Tua Palavra. Palavra de vida, palavra de poder, palavra que transforma realidades. E assim nós cremos e profetizamos em nome do Senhor Jesus, sobre a vida das pessoas que estão nos ouvindo nesta hora, Senhor. Meu Deus, Tu és fiel e Tu és poderoso o Senhor é digno de toda a honra e toda a glória, então o Senhor transmite esta palavra nesta noite, em nome do Senhor Jesus, a cada coração que está nos ouvindo Senhor, o Senhor conhece cada temor, o Senhor conhece cada insegurança, o Senhor conhece cada pensamento que vai na alma e no coração dessas pessoas, então Deus traz a tua resposta e o teu cuidado sobre eles deste dia, em nome do Senhor Jesus, amém. Meus amados irmãos, Paulo escreve convidando a mim e a você a uma volta total ao Senhor. Esse é o desejo do coração de Deus neste tempo. Esta crise não é para nos matar. Esta crise é para nos fazer retornar com ânimo, com força, com dedicação completa e total ao Senhor. A Bíblia, queridos, ela foi escrita, como diz aqui o versículo 11, para nossa advertência. Sabe por quê? Porque o pecado atual da igreja é mais grave do que o pecado dos israelitas no deserto. Por duas razões, porque nós temos hoje o exemplo deles como advertência, nós temos a palavra de Deus que eles não tinham. E a segunda razão é porque hoje nós estamos debaixo da graça, eles não tinham essa graça maravilhosa que nós temos. Por isso o pecado do crente nesse tempo moderno é pior do que o pecado do ateu. Quando um crente, irmãos, comete pecado, ele o faz contra o conhecimento, a bondade e a graça de Deus. Quando um crente comete pecado, ele ultraja a graça de Deus e pisa o sangue do Cordeiro. O problema do pecado, queridos, não é ter que lidar com o pecado em si, no momento em que estamos pecando, mas é ter que lidar com as consequências depois do pecado. Paulo diz que por causa do pecado, o povo no deserto ficou, em primeiro lugar, prostrado. Você pode ver no versículo 5 que eles ficaram prostrados, mas também alguns ficaram caídos no deserto, e depois muitos foram destruídos no deserto. As mesmas coisas que levaram os israelitas ao fracasso no deserto, continuam derrubando muitos crentes ainda hoje. Não é por acaso que Paulo no versículo 12, ele diz, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Queridos, nesses dias nós precisamos compreender onde é que está o nosso coração. Na semana passada, o Senhor me levou a pregar, e aquele texto que eu ministrei ao seu coração, tinha uma reflexão, a tribulação revela onde está o nosso coração. Nesses dias de crise, onde é que está o seu coração? Você está olhando para a realidade que o mundo está mostrando? Você está olhando para aquilo que a mídia quer incutir no seu coração? Ou você está confiando no poder das promessas de Deus para a sua vida? Nós precisamos compreender, queridos, que, que para eu e você vencermos este deserto, esta nossa crise atual chamada Covid-19, nós precisamos olhar para as páginas da história do povo de Israel, nós precisamos ler e meditar na palavra, sobre os seus exemplos e compreender o que o Senhor quer fazer na nossa vida hoje. A Bíblia não foi escrita para ser um livro de história, a Bíblia foi escrita para ser um livro, uma bússola que dirige a minha vida, a sua vida para os dias de hoje. Portanto, a palavra de Deus ela é atual para mim e para você, para que possamos juntos sair desta crise e sair aprovados. Pela crise todos nós estamos passando, mas Deus quer que você saia aprovado desta crise em nome de Jesus. Então se você quer sair aprovado desta crise, compreenda os princípios da palavra que estão contidos nesses 12 versículos que eu compartilhei contigo nesta noite. E o primeiro princípio é, privilégios não nos dão imunidade em relação ao pecado privilégios, não nos dão imunidade em relação ao pecado. Veja o versículo 1 ao versículo 4, onde Paulo está dizendo assim, que todos passaram pela mesma nuvem, todos passaram pelo mar, em Moisés todos foram batizados na nuvem, no, mar, no meio do mar, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. O que que Paulo está ensinando a mim e a você nesta noite? Paulo está ensinando a mim e a você, que eu e você, temos, nós vivemos como se nós tivéssemos participado daquele evento do passado. E que, se os, que os crentes do passado passaram pelas mesmas experiências que nós temos. Quais são as duas experiências fundamentais? É o batismo e a ceia do Senhor. Da mesma forma como nós somos batizados na água agora, naquele tempo eles foram batizados quando atravessaram o mar vermelho. Da mesma forma como nós somos supridos quando temos a oportunidade de participar da ceia do Senhor, eles também foram supridos diretamente por Cristo, através do maná e através da água que jorrava da rocha, que representava Cristo Jesus no meio daquele povo. Então não há diferença entre nós e eles, a única diferença é que é, o tempo é diferente, mas a presença de Jesus é a mesma em todo tempo, em todo lugar. Deus quer que ao passarmos pelas crises, nós possamos olhar para Ele, e nós possamos experimentar o cuidado e o amor que Ele tem conosco em nome de Jesus. Assim então Jesus estava presente no deserto, e Ele está presente na minha e na sua vida, neste momento de crise do coronavírus. Esta crise, por mais que ela seja inusitada, ela não é muito maior do que a crise que o povo de Deus já passou atrás na sua vida. Esta pedra que estava naquele deserto que representa Cristo, está presente também nos nossos dias. A nação de Israel no passado recebeu muitas bênçãos de Deus, recebeu proteção, recebeu orientação, recebeu sustento e recebeu perdão. Eu e você, nesse tempo, também precisamos experimentar a proteção, a orientação, o sustento e o perdão de Deus sobre as nossas vidas. Mas a palavra do Senhor diz no versículo 5, que Deus não se agradou deles. Por quê? Porque eles falharam na intimidade com Deus. O que faltou na vida daqueles israelitas do deserto foi a intimidade com Deus. Eles se contentaram com a intermediação dos sacerdotes, eles se contentaram em viver uma vida religiosa, eles se contentaram com provisões esporádicas, eles só buscavam a Deus na hora da crise. E Deus quer ensinar a mim e a você, que nós não precisamos esperar a crise bater a nossa porta para buscá-lo, porque Ele promete na sua palavra que todas as vezes que o buscarmos, Ele se deixará achar por cada um de nós. Portanto, queridos, eu e vocês somos privilegiados, mas isso não nos dá imunidade em relação ao pecado em nossa vida. O segundo princípio que vamos encontrar na palavra de Deus nesta noite, está no versículo 5, e esse princípio diz, Deus está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja, Deus está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja. Olha o que diz a palavra do Senhor no versículo 5. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados do deserto. Meu irmão, a igreja brasileira cresceu, ela tem se tornado uma igreja grande. Mas Deus não precisa de quantidade, Deus precisa de corações sensíveis ao seu falar. Dia após dia, noite após noite, tempo após tempo, Deus tem falado sobre esta nação mas invariavelmente nós não temos ouvido a palavra do Senhor, e o Senhor está procurando em todos os lugares, pessoas que o adorem em espírito e em verdade, pessoas que valorizam a sua presença, pessoas que valorizam a intimidade a comunhão, e não aquilo que Deus pode nos dar, eu sei porque muitas vezes, queridos, nós fazemos campanhas, trazemos um pregador de fora, fazemos campanhas para buscas financeiras, para resultados disso ou daquilo, e a igreja se enche, mas quando nós fazemos um culto de oração, uma vigília, nós vamos ver sempre poucas pessoas buscando ao Senhor. Queridos, Deus dá muito mais valor à aprovação na nossa vida, à nossa obediência, do que ao sacrifício que nós podemos fazer. Porque Deus dá mais valor à nossa obediência aos seus princípios, do que aos nossos desempenhos espirituais. Eu quero que você compreenda como isso para Deus é muito sério. Deus tirou aproximadamente 3 milhões e 200 mil pessoas do Egito. No entanto, a palavra do Senhor diz que após 40 anos de peregrinação no deserto, apenas duas pessoas entraram na terra prometida. Não entraram na terra prometida porque Deus foi infiel. Entraram na terra prometida porque não souberam guardar aquilo que Deus tinha lhes dado. E Deus está nessa noite dizendo a mim e a você, que Ele está corrigindo a vaidade e a soberba da igreja soberba é quando nós achamos que não precisamos de Deus, vaidade é quando nós nos julgamos úteis para alguma coisa, e nós nos julgamos no direito de fazer ou não fazer para o Senhor. A palavra do Senhor diz que privilégios espirituais não são garantias de sucesso espiritual. O fato de você ser crente, de ler a Bíblia, de ter sido batizado, de participar da ceia do Senhor, de ser um membro da igreja, de ouvir a mensagem de Deus, de cantar e orar ao Senhor, não lhe garante sucesso espiritual. Essas coisas todas que nós fazemos são úteis, são boas, mas se falharmos na intimidade com o nosso Deus, falharemos em todas as coisas. Eu tenho certeza que nesses dias em que nós estamos confinados dentro das nossas casas, estamos de quarentena, eu tenho certeza que, de que de alguma forma Deus ouviu mais a sua oração do que no tempo passado você tinha desculpas para não orar ao Senhor, agora você não tem, porque você está passando por uma crise, e você não tem o que fazer, e você precisa buscar ao Senhor, mas Deus deseja que você seja mais íntimo, e mais dependente dEle neste tempo, amém queridos? Deus deseja que você seja mais íntimo, e mais dependente dEle neste tempo, em nome de Jesus. A terceira atitude, o terceiro princípio, Deus está alinhando a sua igreja com os seus valores. Deus está realinhando a sua igreja com os seus valores. Veja o versículo 6. Estas coisas nos foram escritas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. O primeiro pecado, queridos, que Deus está apontando aqui no deserto, foi a cobiça cobiçar é desejar aquilo que não é bom para nós, será que muitos de nós não cobiçamos aquilo que o mundo vive? Será que muitos de nós não vivemos em função das coisas que o mundo tenta oferecer para nós? Será que muitos de nós não entendemos e compreendemos que a casa do Senhor, que o caminho de Deus tem tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida? no deserto queridos, aquelas pessoas tinham tudo o que precisavam, elas tinham o maná, elas tinham a água que saía da rocha, elas tinham as cordonizes que estavam ali, é, para suprir as suas vidas, mas invariavelmente elas viviam insatisfeitas, e elas cobiçavam mais coisas, e olha queridos, que elas não tinham sequer um shopping center para passear, elas não tinham um lugar para passear como nós temos... Elas simplesmente estavam no deserto, e no deserto não tem absolutamente nada. A paisagem é monótona. Tudo que passava à frente deles era vento, poeira e areia. E nós somos diferentes. Porque nós estamos hoje expostos diante de uma televisão. O mundo entra dentro da nossa casa e nos estimula aos desejos deste mundo. E muitos de nós perecemos por causa disso. Então, queridos, Deus está realiando a sua igreja com os seus valores. Quais são os valores que nós perdemos ao longo do tempo? Deus quer realinhar a sua igreja, para que nós possamos viver inteiramente na dependência dEle, mas não viver de qualquer jeito. Deus não quer pessoas insatisfeitas dentro da casa do Senhor. Deus quer gente satisfeita. Deus quer gente que recebe aquilo que Ele dá, e satisfaz-se com aquilo que Ele dá, e procura mais do Senhor, para que Ele possa ser mais ainda abençoado. Deus nos promete toda sorte de bênção em Cristo, e nós continuamos a cobiçar coisas más, ficamos insatisfeitos com o que temos, e queremos aquilo que é mal, Deus está realinhando isso no coração da igreja nesse tempo, e eu tenho certeza em nome de Jesus, que quando passarmos por esta crise, nós vamos ver um reavivamento na obra do Senhor, para a glória do nome do Senhor Jesus, amém. O quarto princípio queridos está... No versículo 7, Deus está removendo aquilo que ocupa o seu lugar em nosso coração. Deus está removendo aquilo que ocupa o seu lugar em nosso coração. Veja o versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e beber, e levantou-se para folgar, ou levantou-se para farra. Meus amados irmãos, Deus está combatendo aqui um princípio, é, algo que muitas vezes é, ofende tremendamente o coração dele, que é a nossa idolatria, o povo meus amados irmãos, sempre busca um caminho mais fácil para adorar a Deus, nós não gostamos de fazer o que é certo, idolatria queridos, dizer, é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossa vida, Assim que há muitos ídolos modernos, tomando o lugar de Deus na nossa vida, sejam pessoas, coisas ou até mesmo sentimentos. Será que este tempo de quarentena não nos faz ficar bravos, porque podemos perder uma parte da nossa renda? Ou o nosso emprego? Será que nós não ficamos revoltados com algumas coisas que nós ouvimos? Muitas vezes, queridos, essas revoltas, elas estão sinalizando o que é mais importante para nós, no nosso coração eu quero dizer que nesta crise você pode perder uma parte da sua renda nessa crise talvez você possa até perder o seu emprego, nessa crise você pode perder algumas coisas mas existem coisas que você não pode perder e o essencial delas é a comunhão com o Senhor nosso Deus porque se você estiver em plena comunhão com o Senhor, a sua casa será abençoada, o seu casamento será abençoado, a sua empresa será abençoada, o seu trabalho será abençoado, a sua vida será abençoada e a Ainda que você sofra por, por alguns momentos, ainda que você passe por lutas e aflições, o Senhor promete estar contigo e Ele te abençoa em nome de Jesus. Mas o que é que ocupa o nosso lugar? O lugar de Deus no nosso coração? Por que é que nós estamos permitindo que o medo nos domine? Porque se nós permitirmos que o medo domine o nosso coração, o medo está ocupando o lugar de Deus querido embora a realidade seja hoje complicada, nós ainda temos um Senhor que é o nosso Deus, amém queridos? então agora em nome de Jesus, faz cair por terra este medo no seu coração, esta ansiedade no seu coração, eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida, que você não vai perder noite de sono, que você não vai ficar prostrado, que você não vai ficar desesperado nesta crise, porque o Senhor teu Deus te toma pela mão nesta hora, Ele é contigo e Ele é fiel, para fazer você atravessar este vale, e você vai cantar do outro lado o hino da vitória, louvado seja o nome do Senhor... O quinto princípio queridos, é que Deus está removendo as impurezas do nosso coração, veja o versículo 8, e não forniquemos como alguns deles fornicaram, e caíram num dia 23 mil, aqui está falando de prostituição, está falando de falta de santidade, Deus está removendo as impurezas do coração da igreja, queridos. A santidade é um valor inegociável para Deus. Deus reprovou o seu povo no deserto por causa da imoralidade. E por causa disso, num só dia, morreram 23 mil pessoas. Ah, pastor, mas Deus não é misericordioso? Sim, Deus é misericordioso. Por isso que só morreram 23 mil pessoas. Porque se dependesse da justiça e da ira de Deus naquela hora, teria morrido todo mundo. Deus, meu amado irmão, Ele tem um valor que é inegociável, que é o valor da santidade. Os israelitas no deserto se misturaram com os povos e valores que Deus tinha lhes pedido, para não se misturarem. Hoje temos visto como os valores do mundo têm tomado conta das nossas vidas. Como os valores do mundo têm dito para nós o que é que nós devemos viver. Ao invés de fazermos a diferença no mundo, estamos assimilando os valores do mundo. Deus quer corrigir isso na vida da sua igreja neste tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus está nos dizendo que somos um povo de propriedade exclusiva dele, para não sermos uma mescla, e sim sermos santos, realmente ser um povo separado, um povo especial. O meu e o seu maior chamado queridos, é para ser sal da terra e luz do mundo. Você é sal da terra e luz do mundo, aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. O sexto princípio que Deus quer falar ao nosso coração nesta noite, é que Deus está removendo a indolência do nosso coração. Deus está removendo a indolência do nosso coração. Versículo 9, e não tentemos a Cristo como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. O que, que é indolência, meu irmão? Indolência é ausência de dor, indolência é impassibilidade, indolência é indiferença. Não é assim que nós estamos nos tornando? Nós estamos nos tornando indiferentes ao pecado, o pecado não nos sensibiliza mais. Aliás, a nossa sociedade é assim: morre muito mais gente de dengue, morre mais, muito mais gente de assalto, e nós estamos aí em polvorosa por causa de algumas pessoas que estão falecendo por causa do Covid-19 é como se tudo, as demais coisas não importassem, quando na verdade tudo importa, tudo é importante, mas quando nós per permitimos que essa idolência entre no nosso coração, nós ficamos insensíveis, a igreja do Senhor tem se tornado insensível, a igreja do Senhor precisa voltar a ser sensível com as necessidades daqueles que estão ao nosso redor, a igreja do Senhor precisa estar sensível para com o pecado que tão de perto campeia as nossas vidas, nós precisamos compreender queridos, que a indolência não pode ter lugar no nosso coração, indolência queridos é querer obedecer a Deus do nosso jeito e não do jeito dEle. Indolência é quando achamos que Deus é quem precisa de nós, e não nós que precisamos dele. Algum tempo atrás eu fui refletindo sobre a expressão, o dia em que eu aceitei Jesus no fundo, no fundo, nós não aceitamos coisa nenhuma, foi Ele que nos aceitou, e Ele nos aceitou quando nós éramos ainda pecadores, e se Ele não nos tivesse aceito, por mais vontade que quiséssemos ter de estar com Ele, não poderíamos estar, porque Jesus aceitou a minha e a sua vida, quando nós éramos ainda pecadores... Mas muitas vezes esquecemos disso, nós achamos que Deus precisa de nós, que nós somos importantes, que nós somos isso, que nós somos aquilo, e nos esquecemos que nós não somos absolutamente nada. Se temos alguma coisa de preciosa, essa coisa preciosa está dentro de um vaso de barro, que é frágil, tremendamente frágil, e que depende de Deus o tempo todo para o mover e o agir sobre a face da terra querido, aqueles irmãos foram supridos no deserto, mas sempre queriam fazer as coisas do jeito deles, eles não faziam como Deus esperava que eles fizessem, volta e meia eles estavam testando os limites de Deus, eles eram como aquelas crianças pequenas, de um ano de idade que não sabem falar direito, mas o pai coloca uma linha no chão, coloca um, um, um limite no chão e diz, olha não passa daí, a criança não sabe falar, mas ela entende que não é para passar, mas você percebe que a criança está o tempo todo empurrando o limite para frente, indo para frente e nós somos exatamente desse jeito. Nós estamos ouvindo as palavras de advertência do Senhor, mas nós achamos que isso não é mais para os nossos dias. Nós achamos que Deus mudou e nós nos julgamos no direito de ultrapassar os limites que Deus estabelece e aí... Achamos que Deus é tão bom, é tão maravilhoso que não vamos ter que lidar com os nossos limites É preciso meus irmãos fazer o que Deus espera de nós Não podemos transferir a nossa responsabilidade como cristão Querido, não existe crente seis horas Essa história do crente de seis horas não existe, não existe crente religioso Ou você é, ou você não é ou você é crente, ou você não é quente, ou você é frio, ou você não é quente, você não pode ser um crente morno, porque o morno será vomitado da boca de Deus, Deus está dizendo ao meu e ao seu coração nesta noite, que a indolência gera enfermidade, e essa enfermidade é terrível, porque ela é crônica, essa enfermidade é passiva, a gente morre aos poucos sem perceber, é como uma pressão alta, se você tem um infarto, você fica desesperado, alguém te leva para o hospital, e se você sobrevive, a sua vida muda, porque você teve uma experiência fulminante na sua vida, mas a pressão alta não, tá, parece que está tudo bem, parece que está mil maravilhas, e a gente não toma o remédio um dia outro dia a gente esquece, outro dia a gente faz isso outro dia não faz, e aí quando a gente menos percebe, nós estamos mortos vivos, nós estamos apenas uma carcaça ambulante, assim também é no mundo espiritual muitos crentes desses dias são carcaças ambulantes, são pessoas que estão vivendo a sua vida, como se Jesus não viesse voltar mas eu quero dizer para você, que Jesus está voltando, que esse prenúncio desta crise, é o prenúncio da volta de Cristo para buscar o seu povo, louvado seja o nome do Senhor a indolência por último queridos ela gera um falso sentimento de que está tudo bem, quando na verdade não está sétimo princípio, que Deus quer tratar com a igreja nesta noite Deus está removendo a teimosia do nosso coração no versículo 9 ainda nós vamos ler isso não tentemos a Cristo Deus está removendo a teimosia do nosso coração o tempo todo estamos colocando Deus à prova, não obedecemos, não cumprimos com os nossos votos, não compreendemos o valor da consagração e por aí vai. A palavra do Senhor mostra que o teimoso lê, compreende os princípios da palavra, mas não obedece porque acha que no fundo, no final, Deus vai dar um jeitinho como temos uma geração nesse tempo marcada pelo jeitinho queridos, achamos que no final tudo vai dar certo, independentemente do que estamos semeando, mas a palavra do Senhor diz que nós devemos olhar e cuidar daquilo que estamos semeando, porque nós colheremos aquilo que estamos semeando, então precisamos cuidar do que semeamos em nossas vidas, queridos, aqueles irmãos do deserto, sabiam que estavam passando dos limites, mas eles achavam que Deus que não ia dar em nada, Deus está dizendo para você nesta noite que Ele te deu inteligência para não ir além do limite. Então não vá. Quando estamos além do limite, estamos querendo dizer que sabemos mais do que Deus. Não podemos ser mal agradecidos pelas bênçãos de Deus. Se você foi abençoado de alguma forma nesse dia, isso não significa que você deve ultrapassar o limite. Cuidado com as tentações que passam pela sua mente nesses dias. Nessa semana eu li uma... uma, uma uma informação, uma análise de um setor da mídia que diz que o setor de pornografia aumentou quase 60% nessa última semana. A semana passada tinha um número de 40%, agora um número de 60%. Porque as pessoas ficam dentro de casa e começam a ficar entediadas e elas começam a buscar um monte de alternativas e, por causa disso, muitos se contaminarão. Mas eu e você... Temos que guardar a nossa mente, guardar o nosso coração, para não irmos além daquilo que o Senhor espera de nós, em nome de Jesus. Sétima, Oitava e último princípio que Deus quer falar ao meu e seu coração nesta noite, está no versículo 10. E este princípio diz, Deus está removendo a carnalidade do nosso coração. Deus está removendo a carnalidade do nosso coração. Versículo 10... E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Meu irmão, a murmuração é a manifestação da carnalidade. Nada está bom, nada está do nosso jeito. Nos achamos nos direito de brigar por qualquer coisa. Ficamos enciumados por tudo e por todos. A murmuração é uma forma de negar a bondade, a providência, o cuidado e o amor de Deus por nós. Isso é forte queridos. A murmuração é uma forma de negar a bondade, a providência, o cuidado e o amor de Deus por nós. Por isso a murmuração provoca a ira de Deus. Ao tolerar contendas, o ciúme dentro do nosso lar, da nossa igreja, nós nos tornamos carnais. A murmuração, queridos, impede a prática do perdão. Deus tem falado nesses dias, que Ele precisa que o povo aprenda a liberar perdão, a pedir perdão. Quantos e quantas pessoas vão vivendo as suas vidas, como se não houvesse alguma consequência das suas faltas de perdões? Nós precisamos aprender a perdoar, nós precisamos aprender a pedir perdão, então não seja um murmurador, mas seja um homem espiritual, uma mulher espiritual, porque a murmuração revela o orgulho, a murmuração revela nosso senso de justiça própria, sejamos então espirituais em todo o tempo, em qualquer lugar, e em qualquer condição. Deus quer que o seu povo possa passar por esta crise. Nesta crise Deus está nos ensinando queridos. Porque nós estamos no tempo final. Nós estamos na última volta do nosso relógio. Do relógio de Deus. E nós sabemos que Jesus está voltando. Então nós vivemos agora na era das emergências. Nós vivemos agora com a iminente volta de Cristo. Para buscar a sua igreja. Mas Paulo faz uma advertência no versículo 12, aquele que está em pé, cuide para que não caia, o desejo de Deus nesta crise, que Ele permitiu a mim e a você, é que nós estejamos de pé, e que continuemos de pé, que nós não caiamos, que nós não fiquemos prostrados, e muito menos que nós morramos nesta crise, uma coisa é quando nós passamos pelas lutas, e fraquejamos, porque nós somos fracos, mas quando percebemos que somos fracos, devemos buscar a, a fortaleza, o fortalecimento no Senhor, porque Ele é aquele que nos fortalece, e quem sabe nesta noite você está passando por um dia de difícil, quem sabe nesta noite você está vivendo algo que você não esperava viver nessa crise, e você diz assim, pastor, eu achei que a crise ia ser feia, mas o que eu estou vivendo é pior do que a crise, e eu digo para você nesta noite, segundo a direção do Senhor. E se você não se posicionar, vai ficar pior ainda. Se você não se consertar com o Senhor, vai ficar pior ainda. Se você não buscar a direção do Senhor, vai ficar pior ainda. Pastor, mas Deus tem solução para o meu problema? Tem. Deus tem solução. Porque Deus não escreve a palavra para nos mostrar apenas o pecado, para nos mostrar apenas a consequência, Deus escreve a palavra, para que nós possamos reencontrar, as saídas da nossa vida, eu li para você até o versículo 12, agora você pode ler o versículo 13 comigo, e Paulo termina esta passagem dizendo assim, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, Antes com a tentação, dará também o um escape, para que a possais suportar. Eu quero enfatizar esta palavra final. Fiel é Deus. Não importa queridos, como vai ser a nossa próxima semana. Não importa como será o mês de abril. E olha, nós estamos dizendo agora, de uma realidade que nós já imaginávamos que a quarentena vai passar o mês de abril, talvez chegue até a primeira semana de maio, mas ela também pode aumentar, porque não há como dimensionar o que vai acontecer no contágio desse vírus. E se nós tivermos que ficar de quarentena também uma parte do mês de maio, e se por causa disso o seu salário tiver que ser diminuído, e se por causa disso você perder o emprego, e se por causa disso você tiver alguma enfermidade, pegar o Covid-19, Deus está dizendo para você que você está no deserto, mas que Ele está contigo nesta noite, e Ele está dizendo para você, Ele parou você nesta hora para dizer para você, que Ele é fiel para te sustentar no deserto, Ele é fiel para te sustentar em qualquer circunstância ou situação da sua vida, eu não sei qual é o medo que está aumentando, ou o medo que está dominando o seu coração nesta hora, mas faz cair por terra agora em nome de Jesus todo medo faz cair por terra agora em nome de Jesus toda a ansiedade da sua alma e do seu coração porque o Senhor teu Deus não te abandona, o Senhor teu Deus é contigo e se ele precisar novamente fazer a água sair da rocha ele fará se ele precisar novamente suprir a sua vida com cordoniz ele fará se ele precisar fazer o maná vir do céu para abençoar a sua vida ele fará porque a presença dele é constante e real na minha na sua vida, em nome de Jesus então agora em nome do Senhor Comece a mudar o seu pensamento Comece a mudar agora a sua forma de falar Comece a olhar para esta crise Não com o olhar de gente Que não tem capacidade Não com o olhar de gente que não tem fé Mas comece a declarar o poder Da palavra de Deus O poder da palavra que funciona O poder da palavra que está presente em nossos corações Declare com poder E ousadia em nome de Jesus Porque o Senhor teu Deus É contigo, Ele te toma pelas mãos, Ele te sustenta, Ele te fortalece, e Ele te faz mais do que vencedor, em nome de Jesus, aleluia, oh aleluia, paizinho querido e amado, nós te louvamos e bendizemos desta noite, porque tu não és um Deus qualquer, o Senhor não é o Deus feito pela mão do homem, o Senhor não é o Deus que surgiu da imaginação humana, mas o Senhor é o Deus, Senhor, Criador dos céus e da terra, o Senhor é o Criador do universo, o Senhor é o Criador de todo homem, de todo ser vivo que há sobre a face da terra, o Senhor é um Deus único e incomparável, e o Senhor conhece o nosso coração, Pai, meu Deus, eu te louvo e te agradeço, porque nesta noite a Tua Palavra veio, não para nos condenar, a Tua Palavra veio para dizer que o Senhor está conosco nesta crise, que o Senhor está conosco nesta peleja que o Senhor não nos abandona, que o Senhor é o Deus que sustenta o teu povo com um braço forte, que basta clamarmos que ouviremos a tua voz, que basta pedirmos ao Senhor que a provisão virá. Então Pai, nesta noite em nome do Senhor Jesus, renova a fé, renova o amor, renova a graça sobre a vida deste meu irmão, sobre a vida desta minha irmã, Senhor. Meu Deus, ele está passando por luta, ele está passando por crise. Meu Deus, o Senhor sabe, Pai, quais são as saídas, quais são os meios, e assim como o Senhor no deserto, o Senhor supriu cada um deles, Pai, assim também supre as nossas vidas em nome de Jesus mas Deus, nós queremos também nesta hora, fazer um compromisso maior contigo Pai nós queremos nos voltar para o Senhor de todo o nosso coração de toda a nossa alma e todo o nosso entendimento, nós queremos voltar e dizer Senhor Tu não és o Deus da Maria o Senhor não é o Deus do João o Senhor não é o Deus do Pedro mas o Senhor é o meu Deus aquele que me comprou, aquele que me resgatou, aquele que me tirou do meu, da minha mão maneira de viver, e que me dê uma nova vida, então Senhor eu recebo em nome de Jesus tudo aquilo que o Senhor tem para minha vida neste tempo, eu profetizo em nome do Senhor, um tempo de provisão, um tempo de graça um tempo de manifestação do Teu poder e da Tua glória sobre esta casa, sobre esta vida, eu profetizo em nome de Jesus, que a crise é grande, mas maior é o Senhor nosso Deus, o Deus invencível, o Deus que opera sinais e maravilhas, um Deus que sustenta com teu braço forte, vai ser assim na sua vida nesta semana, em nome de Jesus, você vai ser surpreendido pelo poder sobrenatural de Deus operando na sua vida, eu declaro, em nome de Jesus, que essa crise não vai deixar você prostrado. esta crise não vai deixar você caído. Essa crise não vai te matar. Mas você vai se levantar na força, no poder e na unção do Espírito Santo de Deus e vai haver vida, vida em abundância vida em abundância sobre a sua casa, vida em abundância sobre você, receba em nome de Jesus, você é imparável, você é mais do que vencedor, porque o Senhor teu Deus te ama, Ele te toma pelas suas mãos, e Ele te faz viver, Ele te faz viver em segurança, Ele te dá a vitória louvado e santo é o nome do Senhor Aleluia